Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Emerson Paranaguá e faz um tempo que eu não gravo vídeos aqui pro YouTube, então seja bem-vindo, né? eu até nem sei muito pra onde olhar <risos> é, Mas antes da gente começar, eu queria deixar aqui que eu tenho um outro canal no YouTube que eu falo sobre maquiagem em inglês então se você quiser me acompanhar lá, eu vou deixar aqui no, na descrição abaixo processo de saber como né, se inscrever e como visitar e assistir os conteúdos. Lá só tem vídeo em inglês, tá bom? E alguns deles estão... a maioria deles está legendada, então se você gosta de ouvir inglês com outro brasileiro, dá a oportunidade de você conhecer um pouquinho do meu trabalho em inglês, tá certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre My Heritage. Se você já leu no clipe, é, no, no título, eu comprei um teste de DNA do MyHeritage. Então, MyHeritage é um site que ele coleta, você pode fazer a sua árvore genealógica lá. E também eles têm esse serviço de DNA, que você faz seu DNA para saber de onde especificamente você é do, do mundo, né? Eu me interessei porque eu já estou fazendo uma pesquisa sobre minha árvore genealógica. Então, para saber de onde eu sou, até o momento eu estou parado então minha família é a família Paranaguá, não encontro nenhuma informação sobre, então talvez isso possa me ajudar, porque ele também libera algumas funções de eu ver pessoas, assim, que tem o mesmo DNA não sei onde isso vai me ajudar, mas vai que eu encontro algum traço ali e aí continuo minha pesquisa tá certo? então eu comprei isso no Black Friday, então uh, eu moro na Polônia, como você bem sabe, se você me segue aqui já há um tempo senão eu moro na Polônia e aqui chegou cerca... Eu comprei semana passada, então chegou assim Mais ou menos cerca de 5, 6 dias Então foi muito rápido Porque vem da, da Holanda Então vem uma, um pacote assim My Heritage DNA E aí você abre ele assim Porque eu já vi outros vídeos E aí aqui dentro uh, Você tem alguns tapéis Você tem O... Uh, o envelope, porque você vai ter que mandar uma, imostra, uma amostra da sua saliva. Você tem um pacotinho de Biohazard para amostra da sua saliva. Você tem os dois uh, cotton pads, cotonete. E aqui há uh, dois líquidos para você fazer o seu teste manual. Então primeiro você acessa o site, você utiliza o código que vem nesse papel aqui. Você cadastra. E aí você começa a fazer os seus uh, testes. Então você vai colocar um cotonete nesse lado esquerdo. Por 60 segundos. Vai abrir um dos potinhos. Colocar dentro. Tem... Ah, a gente vai fazer junto. Então você vai pegar o cotonete assim. Vai colocar por aqui. E você vai abrir esse essa embalagem não tem cheiro e aí o produto você vai colocar aqui e quebrar na minha cabeça quando eu tava, né fazendo esse processo de quebrar o produto eu, né, tava com medo de <risos> jogar todo o líquido mas não, não é essa necessidade porque não tem, não corre esse perigo então primeiro a gente vem, abre aqui e coloca aqui. Então aqui tem, tem um adesivo para identificar quem é a pessoa que fez esse processo. Aí agora nós vamos para o outro. Aí a gente vai pegar o outro frasquinho e a gente vai quebrar o palito de volta. Agora a gente vai no correio. Como que a gente vai fazer para ir pro correio? Um, nós vamos colocar este conteúdo aqui Nesse envelope que eles mandam E o correio e despachar Então se você mora no Brasil Talvez por ser uma encomenda internacional Seja um pouquinho mais cara Além do valor que você paga Então seria interessante MyHeritage tem um laboratório no Brasil que faça isso Mas se você mora aqui na Europa Talvez não seja tão caro então. Vamos lá levar. Sim. Oi, ó. Acabei de. Ali tá o, o correio. Eu acabei de deixar a minha encomenda. Eu paguei R$18,90. Com o um código de rastreio, aparentemente. Já tudo certinho. Hoje tá bem frio aqui. E aí é isso. Vamos ver quanto tempo leva pra chegar lá e quanto tempo leva pra sair o resultado. Hoje é dia dia 2 de dezembro, então por conta da, das coisas que estão acontecendo, vários, ah, vários encomendas no mundo todo, talvez leve um tempinho pra chegar, mas de toda forma foi, tá com rastreio, então é isso, tchau! Oi, tudo bem? Já se passaram alguns dias, hoje é 26 de dezembro de 2020, então eu não lembro quando eu comecei essa jornada, mas eu vou colocar aqui na... Na lateral, quando que eu enviei o, o fiz comprei, chegou E quando eu enviei o produto e quando eu recebi os resultados Então hoje chegou, é cedo, eu tô na Holanda Hoje eu vim passar o Natal com uma colega uh, E eu tava todo dia checando o My MyHeritage pra saber quando que né, ia sair o resultado Porque eu queria ir de Natal, porque eu comprei com meu presente de Natal Mas não saiu e no site, quando você ia rastrear o um produto, ele já mostrava que só ia sair em janeiro. Então, meio que pode ser ou não que eles possam cumprir as métricas, tá? Então, eu acabei de receber uma notificação dizendo que os meus resultados estão prontos. Eu vou colocar uma imagem aqui pra vocês. Uh, mas eu vou tentar meio que borrar nomes de pessoa, códigos que eu não sei como né? é, pode ter essas coisas na internet tá? então eu tava gravando, comecei a gravar só que aí tava sem espaço celular então eu tô regravando tudo de novo então eu já é, vou mostrar pra vocês, então eu quero ver no geral então uh, eu sou 36% Composição genética. Eu vou quero ver completa. Eu tenho mil parentes, ó, mil que massa! É, tem que ser. Ai, oh, que tri... Olha, eu sou dos estados. Né? <risos> Vamos lá, ver a composição completa. Apresentando grupos genéticos. O grupo genético complementa a composição genética, lhe fornecendo uma compreensão aprimorada de suas origens e análise de resolução e dos lugares que você, de onde seus ancestrais vieram nos 2100 regiões geográficas. Que massa! Olha, tem parênteses ali nos Estados Unidos. Então, é. Eu tenho parentes na região o ibérica, eu sou ibérico, 35%. Báltico, que é da área da Rússia, 7%. Italiano, 7%. Norte-Europeu, que é na, na Holanda e na Bélgica. mesmo, americano e andino, então. Latina, né? <risos> É 5% da Nigéria Norte-Africano E Serra Lunes Nossa, tem. E do Oriente Médio, 4% Arrasastes ah, Nossa, eu nunca teria ideia que tem parte da África né? uh, Deixa eu ver o que volta aqui no geral Então é isso, né? Eu sou basicamente brasileiro. Oh. Então, a minha maior parte de descendência é na Europa, né, 36% uh, E depois ela tem 25% no Brasil Não, não South America uh, South America e, e tem algumas partes na África, legal Mostrando de 4 a 8 Ah, você pode também mudar algumas coisas minha família é do Pernambuco mesmo Da parte de São Paulo Tá Correspondência genética Então aqui mostra a galera que eu tenho em comum Né Mas é muito distante a descendência tem as ferramentas. Uh -uh. <coughs> então é isso, né? Talvez, eu acho que já está tudo liberado no exame. Eu não sei... No exame não. Já está tudo liberado no site. Então eu não sei se a gente tem mais alguma coisa para eu esperar. Uh... Opa. Não sei se tem mais alguma coisa que eu deveria saber. Mas... É isso, né? Espero que você tenha gostado de assistir e de me acompanhar, que eu sou europeu, basicamente. <risos> Com boa parcela do Brasil. Eu realmente não, não esperava Não, eu já sabia mais ou menos que eu era do Brasil, mas, né? Temos Europa aí. <risos> Agora só falta a parte. Então, se você gostou, comente aqui se você já fez uma Heritage, se você recomenda outro teste para talvez eu testar. E é isso, fiquem bem. Agora é ano novo já, período. Então, feliz ano novo. Espero que vocês se divirtam, mas com cuidado e com uma máscara, tá bom? Beijo, tchau, tchau.